agora vamos ver quem descobre agora, agora é a minha vez que agora nós estamos entrando aqui no Instituto Vila Mil também então aqui, estamos Arrubo. agora nos dois, gente, estamos no Kézia Vila Mil, Mara sabe você não vale, Mara claro que a Mara sabe, né Mara tem que ficar com os meninos para poder fazer as coisas Mara não vale não quem souber, vamos ver quem que sabe aí Vamos ver, quem sabe, quem tá entrando aí, participe dessa enquete antes de nós começarmos aqui a nossa live. O que é que doutora Kézia mudou na sua face com 42 anos? Eu também, eu também quero. Daqui a pouco eu vou fazer também. Você tá mesmo. percebendo? Não, Kézia! Ai, gente. Eu sou péssimo pra essas coisas. Gente. Coisa nova, gente. Vocês têm uma hora de live pra perceber. Vocês têm uma hora de live pra perceber. Venham entrando, venham, venham, Eu até ia colocar musiquinha ali no nosso, nosso televisãozinho ali, mas não consegui colocar. Uhum. Desculpa, Gente, assim, então vamos ó. entrando, cliquem aí nesse, tem um triângulozinho no canto inferior do celular de vocês, vocês vão clicar nesse triângulo e vão chamar os amigos de vocês, porque hoje nós vamos tirar dúvidas sobre gravidez. Você que tem gravidez de alto risco, você que tem pressão alta, diabetes, trombofilia... E quer tirar suas dúvidas, podem vir, podem perguntar. Eu acho que a gente podia buscar uhum. o boneco, os bonequinhos lá de parto, né? Tá lá na sala uhum. da, da física? Uhum. As pelvis estão lá. Pega aí até os bonequinhos de tecido. Dúvidas sobre gravidez, dúvidas sobre parto, sobre alimentação, que vitaminas que vocês têm que tomar na gravidez para ter uma gravidez mais saudável, para ter mais leite, para não ter queda de cabelo no pós-parto, para não ter anemia. Então, para isso que eu tô aqui hoje com vocês. é Mas bom. tem um bonequinho, o útero hum, bonequinho. se dentro ah, da deixa eu ver. Me dá Dessa aqui também. Deixa eu ver essa aqui. O que, que a gente tem que fazer para preparar o parto, para ter um parto mais fisiológico, mais fácil, mais rápido, com menos dor, com mais prazer? Porque eu sei muito bem que o que toda mulher busca não é só ter o parto, né? Não é só ter o filho, mas é ter um parto que seja um momento de realização pessoal. Hoje, o que todo mundo busca na gravidez, no parto, na amamentação são momentos de realização, né? A gente, cada vez mais que eu percebo que a mulher vai postergando a gravidez, vai postergando esse momento... Pra ter outras realizações antes. E aí, quando chega o momento de ter o bebê, você quer viver esse momento com intensidade. Então, eu estou aqui com a Fernanda, nutricionista. Boa noite. Que é aqui da minha equipe, encosta mais pra casa, Fê. E a nossa live de hoje é pra tirar dúvidas de vocês. E a gente vai conversar com vocês de acordo com as dúvidas que foram surgindo. Então, nós estamos aqui com o Zé, nosso nenenzinho. Com a placenta, com a bolsa. E vamos falar hoje aqui para vocês várias dicas. E no fim nós vamos ter uma, uma surprise. É... Por que, que nós vamos ter uma surpresa? Porque nós estamos relançando o nosso curso online, que é um curso que prepara a mulher, e você pode compartilhar esse curso com quem você quiser, para a gravidez e pro parto saudável. Tá? Então esse curso a gente criou eu junto com minha equipe aqui da Vila, com a Fê, com os outros médicos aqui, com fisioterapeutas, com pediatras. A gente criou esse curso para preparar vocês, para terem um parto saudável, fisiológico, sempre focando no parto normal, focando numa gravidez mais saudável, mais natural, mais fisiológica, mas em orientando a mulher, empoderando a mulher, para se for necessário a gente intervir. Então vamos começar um pouquinho falando agora do começo da gravidez, tá? Primeiro trimestre, primeiro trimestre descobrir que estou grávida, ok? O que é que eu faço? Primeira pergunta que a mulher faz, manda uma mensagem para mim, queres? É? Estou grávida? E agora? E agora? Suplemento? No um suplemento? Muitas mulheres já estão suplementando, né? Muitas mulheres já vêm, a maioria das mulheres já vem. Antes de engravidar, planejam a gravidez, já estão com alguma suplementação, que é o ideal, né, Fê? É. O ideal a mulher já se preparar antes de engravidar. Hoje a gente já nem fala mais só da gravidez da mulher, a gente já fala da gravidez do homem também. Porque tem esse negócio também da qualidade do semi né? Que a gente já fala tanto hoje, como é que é isso mesmo? Exatamente, ser? a gente fala que... Bom, hoje cada vez mais as mulheres se preparam para a gestação, né? É um evento planejado, cada vez mais planejado. As mulheres tendem a engravidar mais tarde, querem né, se organizar primeiro, carreira, vida, viajar, enfim. E aí resolveu preparar para engravidar. E, e muitas vezes né, ela vem antes mesmo, fala assim, olha, agora Sim. resolvi, finalmente vou engravidar. Só que a gente fala que é legal também quando o homem vem junto, né? E aí a gente consegue realmente resultados mais interessantes, porque apesar, a gente sabe que é muito, muito importante que a mulher, ela, ela faça um, um preparo, né? E é o que a Kezia falou, muitas vezes ela já vem, por exemplo, usando uma vitamina específica antes, ela já sabe, né, que isso é importante. É... Mas a gente lembra, ela já tem todos os óvulos dela ali. Desde quando ela estava dentro do útero da mãe dela. Hum. Que era quando ela tinha o maior número de óvulos disponível. Disponível. O homem, não. O homem, a cada mais ou menos três meses, ele tem um espermatozoide do zero até ele estar tá lá disponível para poder fecundar um óvulo. Então, a gente tem uma oportunidade aí muito legal quando esse homem se cuida, quando esse homem também busca esse preparo para gerar esse filho, né? E aí, sim, a gente tem E é tão comum, gente. Tão comum. É tão comum a gente... Todo mundo já ouviu uma história dessa, né? Ah, meu marido foi fazer lá espermograma, espermograma deu alterado, a gente tava fazendo os tratamentos, tava fazendo os exames, tava separando, para fazer a fertilização in vitro, aí a gente gravou espontaneamente. É tão comum isso porque, às vezes, só naquele preparo, naquele, naquele tratamento pra, uhum. pra fazer o tratamento pra gravidez, no, no pensamento de se tornar pais, o homem, às vezes, já muda o estilo de vida, isso já melhora o espermograma dele, e eles acabam gravidando espontaneamente. Uhum. Né? Uhum. Então, isso é muito interessante, assim. Então, a gente hoje já fala desse suplemento, de suplementação vitamínica, dessa mudança de hábitos, de dieta, pro casal. Então, sempre quando o um casal vem na consulta pré-concepcional eu sempre falo, vem os dois, não vem só mulher, não. E eu mando os dois fazerem esse acompanhamento nutricional. Hoje a gente não vê mais é, a gente não pensa só na mulher, até porque, gente, se os dois vão ter o filho, claro que eu tô falando aqui de um filho, hoje a gente tem vários tipos de família, né? Existe família também só de mulher, então é, até assisti um filme esses dias, indico super esse filme, tá? Chama Plano B, Plan B, é um filme de uma mãe solteira, ela faz que inseminação, é, é muito engraçado esse filme, ela faz inseminação e ela vai pra um grupo só de mães solteiras, de mulheres que fizeram é inseminação, e é, é muito interessante mostrar é, é, o filme. Assim, depois ela acaba arrumando um, um namorado e tá acaba que ela não é mais, mais solteira no final. É, mas eu tô falando assim, existem também, né? A gente tem pacientes aqui que não tem parceiro, né? Tem casais também homo e tal. Mas eu tô falando, a gente tá falando assim: é, quem, é, o casal que está ali se propondo a criar aquele filho, você tem que se preparar junto. E, e assim, é muito mais saudável a concepção. É, prazerosa, igual o pá também, natural. Se é possível a concepção natural, vamos partir de concepção natural. Então, concebeu, seja de forma natural, seja de forma com tratamento, vamos pro primeiro trimestre. Meio trimestre, então, nós vamos cuidar de atividade física, de alimentação. A minha parte, eu falo que é a parte chata. A parte do <risos> médico é a parte mais chata. Que é a parte de procurar doença. Exatamente. Eu assim, gente, a minha é o contrário. A, a minha botar tá fé... todo mundo saudável. Eu é. adoro a minha parte. Eu falo assim, gente: Nesse a momento. minha função na sua gravidez, no seu parto, é procurar problema? No então, primeiro assim, trimestre. Né? Não, no, no, é, eu é, durante a gestação Eu vou ficar gravidez inteiro fazendo exame, fazendo exame, fazendo exame, fazendo exame. É. O médico é um bicho chato. É, gente. O médico é um bicho chato. Ele tá ali procurando doença. Então, coisa boa nessa... Olha, tudo normal. Ai, que bom! Eu falo que o meu papel, na verdade, no primeiro trimestre... Muita gente corre de mim no primeiro trimestre. Você sabe disso, né? É. Ai, enfim eu tô morrendo de enjôo, tô morrendo, tô passando não mal, tem só problema. tem náusea. Eu não vou, porque você vai me passar uma dieta, eu não consegui seguir. Eu falo, olha só, o meu objetivo com você no primeiro trimestre é justamente te ajudar a controlar sintoma desconfortável que você tenha. É claro que eu não vou te passar uma dieta que eu acho maravilhosa, sensacional, simplesmente que eu acho maravilhosa, sensacional. É. Então, se a gente não consegue controlar sintoma de fato, tem gente que às vezes não consegue tomar nem a suplementação. É. Então, a gente faz todo um, um programa, um planejamento para isso. E quero aproveitar o gancho né que a gente está falando aqui, a gente nem, nem explicou direito também, que eu acho que vale reforçar. a gente Para quem chegou depois, a gente está contando aqui que a gente está relançando o curso que é o Projeto 12 Meses, aqui do Instituto Vila Mil. É um curso completíssimo, que a gente fala justamente tudo sobre gestação, parto, pós-parto. É, e isso porque agora, em agosto, é o mês do aleitamento materno e também é o mês da gestante. Dia 15 de agosto é dia da gestante. Então, a gente né, aproveitou esse momento, falou, não dá para poder passar em branco, vamos relançar, vamos contar para todo mundo que o curso tá maravilhoso. Se der tempo, a gente vai mostrar aqui também os módulos e quem tiver pergunta... Eu vi que tem algumas pessoas mandadas, depois a gente vai responder. Mas clica nesse balãozinho que tem a interrogação e manda que daí a gente consegue ver melhor, tá bom? Gente, uma coisa muito importante, que eu sei que tem muita gente, eu vejo muito direct de gente do Brasil inteiro que queriam vir até a clínica, queriam consultar com a gente, mas não tem como. Então, a gente criou esse curso, por quê? Porque a gente quer que muita gente tem acesso aos nossos conteúdos. Então, lá no curso, tem aulas comigo, tem aulas com a Fê, tem aulas com a doutora Renata, tem aulas com a doutora é, Ana Lunardi, com as nossas pediatras, com a nosso consultor de alimentação. Então, o bacana do curso é que toda a equipe Vila Mil tá lá dando as aulas para vocês. A gente vai ter vários bônus muito bacanas, que vocês vão ver lá. Você já pode falar dos bônus? A gente tem pra essa turma de agosto, a gente tem um <risos> bônus. A gente, a gente vai mostrar, mas o bônus pra essa turma de agosto, que é muito legal, são as 13 aulas com a Késia sobre parto. São, assim, pérolas, são maravilhosas. Sabe aquele, né, eu acho que ela fez, não foi à toa, sabendo que é aquilo que todo mundo precisa saber. Sim. Por isso que a gente falou que hoje essa live era pra falar tudo que você precisa saber sobre gestação, parto, pós-parto, porque isso tá lá no Projeto 12 Meses. Então é justamente isso, é a oportunidade de estar tá com a gente. E uma né? coisa importante, gente... É porque, assim, sempre a gente fala de gravidez de nove meses, né? E depois que eu tive filho, eu vi que gravidez não é nove meses. Uhum. Eu vi que gravidez são doze meses. Porque um conceito que é muito importante é que o bebê, depois que ele nasce, ele não nasce maduro. Esse é um conceito que surgiu na década de 80 com o doutor Karp, um pediatra americano que agora virou, assim, best criou até aquele bercinho snoo que vocês, muita gente, já conhece. Ele criou a técnica, esse conceito, que é um conceito agora super difundido na, teoro, na, na, na teoria da, neuro, da, neuro, da neurologia infantil pediátrica, de que o cérebro do bebê ele não nasce maduro. Por quê? Porque a gente teria que crescer muito mais o cérebro para poder ficar maduro, mas aí a gente não passaria no canal de parto. Então, por causa disso, com a evolução humana, a gente nasce com nove meses. É uma das explicações que tem porque que os bebês nascem mais imaturos. Então, eles precisam. Os três primeiros meses são meses que o bebê precisa muito do aconchego materno. Muito de ficar no contato pela pele. Por isso que ele chora se ele sai de perto da mãe. Por isso que ele precisa muito de ficar mamar, mamando, grudado no peito o tempo inteiro por isso que ele acorda toda hora, ele é muito sensível, então a gente chama esse período de esterogestação, é como se você fosse um canguru, e por isso que você ainda fica tão exausta, você ainda tem tanta deficiência vitamínica, seu cabelo cai, então é um período muito sensível da mulher você ainda não tá preparada pra cair solta no mundo eu falo que esses três primeiros meses acho que são mais difíceis que a própria gravidez né, mulher só que todo mundo ignora isso, sabe? Mesmo você, você cai no mundo todo mundo quer saber do bebê? Todo... ninguém tá ninguém ligando quer saber pra da você mulher. e é, é uma fase que ela também, né? o bebê precisa desse momento, bebê, dessa gestação, mas a mãe também precisa do cuidado, né? o bebê, ele, ele quer ficar lá dentro de você se ele sair daqui, ele vai chorar. Só que ninguém, ninguém... Não, que neném chorão, seu leite tá fraco. Que neném chorão, <risos> ele não dorme, faz o curso ABC. Claro que tem alguns bebês que são mais tranquilos. Eu que já tive três, eu sei que cada um é cada um. Tem uns... O Estevão uma chamava ele de saco de batata. Ele mamava e dormia, mamava e dormia e esquecia. Daí a quatro horas eu lembrava que ele existia. Uhum. Mas o Paulo era aqui, gente. O Paulo era assim, era assim. A Rebeca, seis da tarde, ficava até dez assim, ó. Sabe o que, que eu falo? Quer dizer, outro dia teve até uma pessoa que, uma outra vezes falou também, que adorou o termo. Eu falo que cada dupla mãe e bebê é única. Desde o dia 1 um da fecundação, cada dupla mãe e bebê é única. Então, a gente tem que respeitar isso e entender justamente isso que a Kézia tá falando, né? Claro que tem algumas coisas que a gente sabe que são universais e quando você, justamente, tem acesso à informação de qualidade, você já está preparada para poder lidar com tudo isso. Você não fica perdida, né, pensando, ai meu Deus, esse aqui é diferente do outro. Aí eu tenho dois também, eu sei que também foi assim. Desde o dia 1 um de gestação. Na primeira essa? gestação não tive nada, gente. Mas, eu descobri então. que eu estava grávida já, assim, ó, lá para frente, porque um dia eu tive, ó, uh, o oh, que é isso aqui que eu achei que eu ia vomitar? E acabou, não tive mais nada. Na segunda, é. eu usei todos os artifícios que eu tinha, tudo que eu podia que eu não podia, porque a náusea era um negócio horroroso. Enfim, então, quando a gente já tem acesso à informação, né, quando a gente tem a possibilidade de estar com bons profissionais, que você não tem que ficar perdido procurando na internet. Ah, meu Deus, e agora o que eu faço? Ah, meu Deus, isso aqui tem tá, tá alguma coisa errada. Não, não tem nada errado. Às vezes é isso mesmo, é só diferente. E aí você ter a oportunidade de saber como lidar com isso, né? De ter é, essa proximidade. É, é, uma, é um momento muito especial para mulher. E é o que eu falo assim, hoje em dia, é, diferente de nós, né? Eu tive dois, dois filhos, aqui assim, três hoje, mas é, muitas vezes é uma, é uma vez só. Né? às vezes duas, às vezes tem uma gente mais corajosa também que vai além, a gente fica muito feliz com isso, a gente adora as famílias grandes aqui terceiro, na vila, né? Gente, terceiro, <risos> se, eu acho, se, se, se, todo mundo fala que depois do terceiro que você aprende, eu realmente, o terceiro não trabalho nenhum, e eu acho que se eu tivesse quatro, cinco, era tudo assim, fileirinha, aí, pronto, aí, aí, tá tudo nenhum, gente, é só o primeiro, o segundo, um pouquinho de trabalho, o negócio é o primeiro, um negócio que te destrói, que te joga no chão que te amassa, assim, que você quer morrer é o primeiro filho, entendeu? então a ideia do curso por que, que o curso não é só gravidez e parto? Porque eu falei, cara, não é isso, o negócio tem que pegar a amamentação, tem que pegar ali os cuidados com bebês, tem que, pegar, ah, tem que, que ser os 12 da família, meses. família, que é justamente, família, né, um o homem, depois, o que papel é, do pai, o etiqueta parceiro. Etiqueta pra família, o que, uhum. o que é que é família, então tem aula lá, quem vai assistir é, é sua sogra, não é sua Quem aqui é que já tem filho, fala aqui, os perrengues que passou no pós-parto com a família, com certeza eu tenho, sempre tem Deixa eu ver tem umas perguntinhas tem aí, ó. Responde aí. Deixa eu ver, ver aqui se eu consigo ver. E alguém já adivinhou que mudança que eu fiz na minha face? <risos> tá valendo a enquete, é. tá valendo. Eu não acredito que eu não vou descobrir. Eu tenho que descobrir, tá já já. eu tô aqui, aqui do lado. Gente, gente, tá tão fácil. Presente que eu me deixo, de 42 jolete. anos. Quero muito engravidar esse ano. Tenho 34 anos. Já tenho uma filha de 10. Qual o primeiro passo antes de engravidar? Tem que tomar vitamina? Fazer exame de rotina? É justamente isso que a gente falou. É muito legal passar por consultas, né, pré-concepcionais, se for possível também o parceiro passar, mas a gente colhe informação, eu falo que não tem problema não, eu, eu gosto sempre, quando vem, a gente consegue fazer de forma mais completa, mas a gente sempre colhe as informações também, faz exames, enfim, a gente vê o que precisa de... O que, que a gente faz aqui, assim, se você, assim, vou te falar o que a gente faz aqui na Vila, a gente tem um protocolozinho, que é, a gente chama de check-up pré-concepcional, a mulher passa primeiro no ginecologista, o casal, e aí, a gente faz, né, uma entrevista, na anamnese do casal. Se a história, né, você já teve um filho, não provavelmente sua história reprodutiva tem que ver nesses 10 anos. Se a história é. uma história, uma história reprodutiva que a gente fala limpa, assim, você não tem nada na sua história que a gente acende uma luzinha de dificuldade pra ter filho, a gente já vai pro preparo mesmo, já vai pra nutricionista, pra fisioterapia, pra já fazer, né, a adequação alimentar, atividade física e assoalho a, a pélvico e pronto, e o homem a gente já vai encaminhar agora a gente já tem um clínico aqui nesse, no mesmo prédio que a gente já tá que a gente, o marido já não tem um médico né, que acompanha ele pra já fazer esse, esse, esse check-up, assim, né, se o marido já não tá com check-up em dias é, então isso que a gente sugere, assim a gente também faz isso online, né agora se for presencial já faz os exames aqui na clínica ai, mesmo. olha quem tá aqui, a Anice, ó ai, que lindo, que saudade espero voltar aos cuidados da vila até o final do ano Anice, vem, estamos com saudade gente, a Anice, sabe onde é que a Anice mora? A gente tá falando Ninguém disso, vai adivinhar, né? É, adivinhar... Eu não vou é. falar, né? Agora que, que, adivinha onde a Anice mora. Ninguém vai adivinhar onde a, a Anice mora. A Anice não é um mora lugar. nos Estados Unidos, a Anice não mora na Europa. E ela não. é a nossa paciente aqui da Vila da Anice É. Em breve vai estar de volta. A Anice volta. mora no Egito, gente. Olha que delícia! Ai, <risos> Anice! Volte volta logo, Nice. Também Anice. estamos com saudades. Ai, Anice, você <risos> é muito linda. Nice, sabe que e na... Ela é linda mesmo, tá? Não sei se você... É, a Anissi nice é muito fofa. Tem foto da Anissi. Nice, quem baixar o folder do iCare... É, fo é, né? é, quem quiser ver foto da Anissi, nice, o folder do iCare, que tá lá no, no, na bio... Tem a revista uhum. do iCare, a foto que tá lá com o um neném lindo. Assim. Ah, uma das fotos mais lindas lá é da Anissi. Nice. Maravilhosa, o par da nice. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ó, ah, tem. Tem um... Ixi, peraí, peraí. Pera Vamos falando aqui. Deixa eu abaixar essa aqui. Ah, essas aqui eu acho que são dos stores. Quer ver? Gente, mas é tanta coisa legal nesse curso. Tanta coisa legal, assim. A gente tá com tanta ideia legal, eu e a Fê. Porque esse curso, ele já existia. Esse curso começou assim. Quando começou a pandemia, a gente gravou esse curso. Então, muita gente até já comprou, já fez o curso. Quando começou a pandemia, a gente resolveu gravar para as nossas pacientes aqui da clínica, porque a gente já dava esses cursos presenciais. A gente resolveu gravar, e aí a gente. O negócio foi ficando profissional. Foi ficando profissional. A gente foi gravando mais aulas, foi gravando mais aulas. E aí a gente vai colocar na plataforma pra ficar uma coisa mais organizada, mas a gente nunca fez uma coisa de divulgação. A gente nunca colocou com outros, com outros bônus, com outras coisas. E aí, agora, a gente resolveu expandir isso mesmo, assim, a gente resolveu divulgar, eu chamei a Fê para ajudar, né, a Fê tava com as ideias, e aí eu chamei a Fê e falei, Fê, vamos divulgar isso pro mundo? Vamos levar o... esse conteúdo que a gente tem, que é um conteúdo tão rico. A gente custa tão lindo. E que, na verdade, quem faz, lindo. na verdade, são nossos pacientes, que a gente uhum. não divulga muito, assim, ele fica meio que escondido aí. Mas a gente vai começar a divulgar mais, e como a gente resolveu começar essa divulgação agora em agosto, a gente começou a ter ideia de ter esses bônus por causa dessa questão toda do mês de agosto que é tão especial. Então, quem vier agora em agosto, vocês podem pesquisar aí na internet. Tem vários cursos de preparo para gravidez na internet. O preço do nosso, gente, é bem mais barato. É, né? Não vou puxar sardinha pra mim não, mas vocês me conhecem. Vocês sabem quantos anos que eu trabalho com parto. Vocês sabem quem que eu sou, vocês conhecem a minha equipe, a minha clínica. Então, vocês sabem da qualidade do nosso trabalho, de tudo que vocês vão ter de suporte da gente aqui. Então, assim, não precisa nem falar, né? Acho que vale a pena vocês entrarem lá, verem o conteúdo que vocês vão ter. Tá muito bacana muito bem gravado e assim, vocês, né? Não, não posso dar dando um spoiler, né, Fê? Eu vou, a gente vai mostrar os módulos. Ah, Fê, depois. você vai abrir no computador vou pegar, aqui? Deixa eu pegar pra poder mostrar. Ah, você vai, vai, vai abrir no computador pra poder mostrar como é que é por dentro do curso. É... Tem mais perguntas aqui. Doutoras, posso agendar a Cesárea com 36 semanas? Não, pelo amor de Deus, não faz isso, não. Nós, nós vamos conversar não mais com Não faz isso, isso tá? não faz isso. E depois a gente vai conversar mais também sobre papo gestação. A gente, Mas... a, é legal que nessa, assim, talvez essas coisas que a gente for fazer, a gente pode ir anotando ideias, Fê, de, de conteúdos, de aulas, de coisas pro curso, pro, por exemplo. Pro. risco da cesariana, eletiva, sabe? É. Tanta coisa que a gente pode gravar. Eu, a a gente falou, doida, eu vou ficando doida, né? Eu não sobre cesárea aqui também. Mas assim, isso que a está tá falando é verdade, porque o curso ele é vivo, né, então a gente tá com Pode esse gravando agora, mais agora mas com certeza vai ter muita coisa então quem entrar tem acesso por um ano e tem muita coisa ainda que quem entrar agora é, que é vai acesso ter por... acesso depois, à medida que for, né, tendo mais é. conteúdo, você que vai entrar agora, coisa... ainda tem um presente tá, além do presente da gente estar tá relançando o curso agora tem mais um presente agora, durante o mês de agosto vocês vão saber, até uma valor, coisa gente. que eu acho legal no curso é o seguinte Primeiro, você pode, você assiste, sua mãe assiste, sua irmã assiste, seu marido assiste, seu babá assiste. É, você assiste no celular, você assiste no computador, você assiste, sabe, assim, qualquer... E as aulas não são grandes, né? Acho que a maior é 20 É, 20 não, as, a, minutos, as aulas são né? super curtinhas, é. As curtinhas aulas são curtas, mesmo. então você é, não, não, não, não cansa de assistir as aulas, sabe? Hum. E... Eu vou mostrar. Posso mostrar? Vou mostrar. A gente tá vira no arroba que Vila assim, é. é Mil. Aqui? Aham. Não, mas ela tem que entrar aqui. Quer ver? Deixa eu ver. Quer que, que você vira dois, você pros os dois? Pros então, peraí. Então, vamos tentar fazer assim. A gente não tira. Não, aqui, aqui ué. Você tem que colocar aqui, ó. Ah, é, Eu tô aqui, né? aqui, Eu computador aqui. Mas, eu... mas vamos ver se vai dar certo. Tá, ué. Coloca o computador aqui. Que luz a luz. Não, elas vão ver, ó. Aí você vai ah, tá por lá ver? e mexe. Vai por lá e mexe no computador. Tá. Vem Bom, por aqui, assim, ó. Vem por aqui a e mexe no computador tudo Vou só encaixar pra você dar pra ver direito. Aqui eu acho que. Mas ah, tá. vai mostrando pra eles. Mas falar. ó, vamos lá. Deixa eu, deixa eu passar pra eu, cá. Eu então. Pode deixar que eu, eu arrumo o computador aqui. Eu sei. Aqui, não tá lá. dando pra ver. Deu? Pode ir. Eu não sei se tá pequenininho, mas aí eu vou tá dando pra narrando. Pra aqui, ó. A gente tem aqui. O, vou falar. São cinco módulos, tá? Então o primeiro módulo aqui é a gravidez o segundo módulo é o parto, depois a gente fala de pós-parto, no quarto módulo a gente fala da família, e aqui o bônus que eu falei, são 13 aulas sobre parto, que com a doutora Kézia vila Mil. Então, aqui, ó, no primeiro módulo, a gente tem... Uh, são seis aulas, na verdade são cinco aulas, e termina com um relato, um relato de, parto. de parto. Todos os módulos, gente, a gente convidou um casal que teve parto, para contar, são partos normais, cada um diferente do outro, tá? Então, um parto mais demorado, um parto mais fácil, um parto mais difícil, e eles mesmos contando da casa deles como é que foi o parto, é, e para vocês é, verem a, a, né, a mulher contando ali como é que foi aquele parto. Então, aqui no módulo 1, um, é, eu e a doutora Renata, né? A doutora Renata fala sobre mudanças do corpo da mulher, sobre cuidados especiais durante o acompanhamento pré-natal o que, que é proibido, o que que é permitido, depois eu falo um pouco sobre nutrição na gravidez, de modo geral, e também uma outra aula sobre suplementação, só sobre suplementação, tá? Depois, no módulo 2, sobre parto, doutora Ana Lunard fala um pouquinho sobre assistência ao parto no Brasil, no mundo, sobre trabalho de parto, quando ir para maternidade, é, ninguém tem essa dúvida, né? Uhum. Imagina, ninguém tem. Técnicas para alívio da dor no parto... que também é muito legal... é um módulo muito bacana... É, fisioterapia na gravidez... sobre o pepa, preparo do períneo para o parto... mas a gente pode até falar disso... tem um modelinho aí também... Uhum. e uma última que é o relato de parto... então esse é o módulo 2 sobre parto... depois no módulo de pós-parto... depois que o bebê nasceu... então a doutora Vivian que é a nossa pediatra aqui da Vila... fala um pouquinho sobre isso... chegada em casa com o bebê... o que, que é necessário saber... Fisiologia do aleitamento materno, o que, que é importante também saber... para se preparar para esse momento de amamentação inicial, né? Mitos e verdades sobre a amamentação. Os desafios da mãe que amamenta. É muito legal. É... Depois aqui... Ah, é, já é com a Prepare-se e tem um pôr-pé feliz. Essa parte do pós-parto, eu falo um pouquinho disso, porque eu amo falar uhum, disso. Uhum e que é importantíssimo... é o que a gente estava falando aqui... né muitas vezes lembrar dessa importância da, desse olhar para a mãe... hormônios, emoções e vida sexual após o parto... e mais um relato de parto aqui... e aí... o módulo 4... a família... com Daniela Bitar psicóloga maravilhosa... como se preparar para a paternidade... o papel da família na gravidez... parto e pós-parto... e... o último módulo aqui... que é... dessas 13 aulas... Com a doutora Kézia sobre parto normal. Medo do parto... o que acontece durante o trabalho de parto... o que fazer para se preparar para o parto... plano de parto... quando ir para maternidade... técnica de dor, episiotomia... qual é a melhor posição para o nascimento... função de cada profissional no parto... então assim... completíssimo, né? Completíssimo. Vamos ver as perguntas aqui, gente... então... para vocês... Como é, como é que é para entrar... tem um link onde, Fê o link tá eu no, eu no, a no gente eu deixa eu não sei se ele já está do arroba instituto vila mil a gente vai deixar se não tiver ainda mas vocês estão aqui com a gente depois da live a gente vai colocar o link coloca para você clicar no meu tá no meu tá já tá não sei se não tá. No meu tá no meu tá, no clicar. meu, vai na minha bio lá, clica e tem assim, curso online. No link da bio aqui do arroba Instituto Vila Mil também, pra quem tá aqui, que tá aqui, tem. aqui. A gente, 12, Se não se tiver tá ainda, a gente aí vai Projeto aí, 12 hoje, meses tá? Instituto Vila Mil, bota no Google aí que E amanhã apareço. também uhum. a gente vai ter post, ao longo do mês a gente vai ter post, porque temos uma surpresa especial. Né, é o que a gente, a gente falou aqui. A o meu bônus pra 10 meses, o outro bônus. Não, além do bônus das 13 aulas, a gente tem um desconto. Que é ah, válido assim. só agora no mês de agosto. A Fê tá cheia dos bônus, que eu não sei nem qual o bônus que ela vai soltar. <risos> é porque os bônus, a mamãe, eu tenho que organizar os bônus aqui. Então, esse mês, pra quem né, participar Você com a vai gente. Ah, quanto de desconto? Não, eu, eu deixei isso aí? Deixou. Arrependeu? De repente, isso. Acho que nesse dia eu tava sem dormir do parto. Eu deixei. É só esse mês. Então, olha só, hoje é dia 10, a gente vai até dia 31. 21. Vai ficar tantos dias assim? Vai. É que tá abrindo agora, né? Depois. É só agora. Né? Eu acho que. Esse... Não, de verdade. Agora falando sério. Não vai ficar sério. Dias a gente, assim, como... Esse é um desconto que é especial, é de exclusivo de mãe. Você tá começando agora também o curso. Depois... Só agora pra esse mês de agosto. Agora eu quero saber o seguinte, Fê. É, como é que vai ser a gente dar o apoio para as pessoas que estão fazendo curso, para tirar dúvidas? Então, a, como é que vai, a ser vai ser lá dentro do Hotmart? A plataforma é o Hotmart, então não sei, né? Quem já conhece, é uma plataforma muito legal, é muito fácil, muito intuitivo de mexer. O que a Kess é falou? Você pode mesmo. mexer? Eu acho que alguma coisa do banho lá no fundo. É muito intuitivo, é muito tranquilo de mexer e a Hotmart ela tem todos todas as aulas você tem um espaço um campo embaixo para justamente colocar as suas dúvidas perguntas que você tenha e a gente vai acompanhar boa parte se não todas né depois eu vou ver aqui é... aí ah, a pessoa colocar dúvida embaixo eu isso curso. Como é que é? cada aula você pode colocar suas dúvidas lá embaixo aí, aí a gente vai e entrando, aí a gente vai acompanhar para poder responder é, a princípio, pra... assim, eu, eu tô me comprometendo também em responder boa parte das perguntas, uhum. claro. As perguntas não são da minha competência técnica a profissional. A gente vai passar pros outros profissionais da Vila pra poder retornar e responder. Então, olha a que legal, também, gente. É a você vai estar correta. lá um ano, né, respondendo as perguntas de vocês. Obviamente que tem coisas que tem que ser consulta é. médica. Igual que no Instagram. Vocês mandam mensagem pra mim, às vezes, que falam assim, olha, isso aqui é consulta não, médica. Não isso aqui não, não tem como, você precisa fazer uma consulta médica. Mas coisas são relacionadas ao curso, coisas genéricas, a gente vai responder, né? Porque o nosso objetivo é levar conhecimento, é melhorar a assistência de vocês. E a gente sabe que tem gente aí espalhada no mundo, né? gente que tá em vários países, que não pode vir para cá. Tem gente que, que tá no Brasil, em vários lugares, quer ter mais conhecimento. Gente, conhecimento é poder. Exatamente. É poder. Muitas mulheres podem ter uma gravidez muito saudável, podem ter um parto muito saudável, se tiver conhecimento. Então, o nosso objetivo, realmente, é, é dar conhecimento para vocês, né? Então, quando a gente pensou nisso, eu falei assim, Fê, a gente tem que levar esse conhecimento para outras mulheres. Sim. É, né? quando a gente estava fazendo o briefing, né, que a gente fala, decidindo como é que... Ai, a gente, aqui, é tampou, deixa eu ver. Não, mas tá bom, né? É, eu falei, Kézia, o que que... Ah, o que, que, que, é, aqui, que é. é Entendeu? Mas acho que... É, é por isso. Ah, entendi. Entendi. O que que a gente sabe que é a filosofia aqui da vila, né? A gente aqui... E, e isso em todos os canais, assim, o que que, o que, que a gente quer? Qual que é o objetivo dos profissionais, o objetivo... É, Desse, dessa vila mesmo, eu falo que não é uma clínica, né? É. é uma vila, a gente sabe que é muito mais do que isso, porque é um espaço de acolhimento, realmente, e faz muita diferença a gente ter esse objetivo, que é justamente, é, não sei se é... Eu quero, eu quero escolher bem essa palavra, assim, mas é levar conhecimento de uma forma que é, além de empoderar, sabe? É te dar, realmente, tranquilidade, é te dar segurança, é te dar a possibilidade, realmente, que, e ainda mais nesse caso, com o Projeto 12 Meses, Ainda que você não possa estar aqui com a gente, ainda que você não possa fazer um acompanhamento com a equipe, porque às vezes, sei lá, você está realmente do outro lado do mundo, né? Enfim. É que essas informações que você vai conseguir acompanhando o curso, tirando as dúvidas com a gente, entendendo esse universo todo, né? Desse acompanhamento. É um acompanhamento humanizado na né, Kézia. Desde toda a fase da gestação para o parto e para o pós-parto. Isso é humanização, de fato. Sim. É um cuidado integral, que é o que a gente traz aqui na vila e o que a gente conseguiu expandir com o curso agora para todo mundo mesmo, quem não pode estar aqui com a gente nas consultas presencialmente, enfim. Então, é, eu acho que é muito valioso, de fato. É o que a Kese falou, conhecimento é poder. E você, a partir do momento que né, consegue levar isso, muda o jogo. Eu falo, e eu falei assim uns dias atrás, até contar rapidinho aqui, um resumo da minha história. A eu conheci a Kézia na minha primeira gestação, eu tinha 31 semanas de gestação. 31. Foi quando, né, do, do, no meio da primeira gestação eu falei, peraí, gente, acho que não é bem esse negócio, não, porque eu achei que ia ser uma cesárea, porque minha mãe teve duas cesáreas, falei, ah, então é isso mesmo, eu tava meio conformada com o negócio. E aí eu falei, peraí, acho que o buraco é mais embaixo, acho que dá pra ter um negócio diferente aí. E aí eu fui localmente é pesquisar, pesquisar, pesquisar. Foi duas, duas, dois caminhos que eu te achei. Na época tinha uma fono que trabalhava com você na outra clínica que é amicíssima do meu marido, Lu não sei se Lu está aqui, um beijo Ah, aleitamento ela fazia, Lu, aleitamento ou não? Luciana, aleitamento não sei ela fazia, se ela atendia aleitamento. Eu acho que ela atendia as crianças lá, Luciana eu Brandão. Eu lembro dela, lembro muito A Lu Brandão. Uhum, lembro. Ela é muito amiga do meu marido e aí na época né a gente conversou sobre isso, ela super indicou e pela internet também, porque na época já tinha fórum, já tinha ranking né dos obstetras, tinha blogueira famosa também, que na época teve uma diferença muito pequena, pro, acho que de seis meses, né, do filho da blogueira pro meu filho. Então, enfim, aí foi tudo se encaixando, eu falei, gente, vou lá. E mudou, eu falo que mudou minha vida toda, eu estou aqui hoje, né, por isso também. E depois disso, eu falo que é, é a gente entender realmente o que é humanização, o que é levar isso para as pessoas, a gente levanta a bandeira mesmo, não tem como vira uma chave, você fala, gente, não tem como, meu marido fala isso, Ele Fala assim, como que alguém pode viver isso tudo sem ter esse tipo de acompanhamento? É. Então, a partir do momento que você sabe como, né, é, lidar com isso, muda tudo. Sim, eu acho, Fê, que, na verdade, quando a gente fala em, em parto, em experiência positiva, né, é claro que... É, não, não tinha que ser uma opção, tinha que ser a regra, né? A, a vivência, a experiência de parto, ser um momento positivo para a mulher. Gente, eu não vou nunca falar que é fácil, porque eu não acho fácil. Tem muitas mulheres que acham fácil a maternidade. É, talvez devesse ser, né? O parto, a maternidade. Eu, sinceramente, acho difícil. É, eu acho difícil. Eu acho difícil passar no vestibular de medicina. Acho difícil fazer a faculdade de medicina. Acho difícil fazer a residência. É, tem coisas que na minha vida são. Acho fácil ter amigos. Acho fácil conversar. Acho fácil fazer uma live. Tem coisas que <risos> são muito fáceis, sabe? Fala. É, mas para mim, é, enfrentar um trabalho de parto para mim eu acho difícil. Para mim dói muito, sabe? É, mas eu acho tão prazeroso. É, e além de prazeroso, é saudável, sabe? Então, assim, claro que tem mulheres que talvez... Eu já percebi que tem mulheres que não vão sentir tanto prazer no parto. Mas é, mesmo se você não sentir tanto prazer... Tem a saúde, sabe? Tem a evitar a cirurgia... Evitar a intervenção. Claro que se puder ser prazeroso... Se eu puder contribuir pra esse momento ser prazeroso... Igual foi pra mim, igual foi pra Fê... Melhor... Igual atividade, eu falo, falo muito de atividade física Pra mim, gente, é muito difícil ser prazerosa Sabe, assim Eu fico, é, eu não gosto, sabe Eu vou forçado Igual comer saudável, a fé come saudável Uma alegria, menina, ela chega cheia de fruta Ela come uns treinos e eu fico assim Nossa, meu Deus não O que que chocolate é sem açúcar, você lembra do chocolate sem açúcar? Eu te te O chocolate mas tem gente que sabe, assim, come aquelas coisas, assim, com alegria, com a chiqueza. Eu como assim, ó. Pra mim, comer bom é Nutella, com biscoito, sabe? Com Coca-Cola. Ai, que rica que eu sou quando eu tô comendo Nutella. Tudo bem, né? Mas, assim, eu gostaria muito de ter prazer em comer saudável. De correr, de fazer... Fiz duas horas de academia hoje. <risos> eu queria, se alguém me virar essa chave em mim, por favor, me ajuda. Eu quero virar essa chave em você. Eu quero virar essa chave. Eu quero fazer você parir com prazer, gostoso porque é possível, entendeu? E bem e mesmo e... que não seja como você falou, é saudável, minha filha. Não, e você mas deve... é uma experiência positiva. Positivo. E você não vai ficar parindo todo dia com a atividade física, não? Isso que é isso que é o bacana do negócio, porque tem assim, você... todo dia 30 minutos, todo dia treino reto a sua vida. Pare uma vez, duas, treino é, máximo, a se foi bom. Vai fazer atividade física é bom. Depois tem endorfina, você fica feliz, da vida o dia rende, é maravilhoso, tá? Pari, filha, uma vez, duas vezes, entendeu? Então vale a Pena e a também é maravilhosa, que a experiência é boa, porque depois tem um monte de ocitocina, você fica lá, ai, que maravilhoso, Então, o que acontece? Vale a pena você se informar. A mesma coisa, você não vai fazer grávida 10 vezes igual a sua avó. Então, você tem que, você tem que cuidar desse momento. Exatamente. E além de ser saudável, se puder ser saudável e prazeroso, melhor ainda, certo? então assim, quando eu, quando eu criei a vila né, quando eu e essa equipe maravilhosa que tá aqui, as pessoas eu convidei falei, gente, nós vamos, nós vamos fazer um, vamos juntar nosso, nossos panos aqui vamos fazer uma vila juntar <risos> nossas cadeiras aqui <risos> e fazer uma vila é o seguinte, é pra ser bom entendeu, claro que saudável, buscando aqui todo o cuidado com a mulher com a família, com o bebê e tal, mas é pra ser bom, é pra chegar aqui ser divertido estar tá no sofá, bater um papo, um chá né, comer um chocolate escondido da nutricionista. Mas eu, eu, eu trouxe chocolate pra ela, no aniversário dela eu trouxe chocolate. Pergunta o que que eu trouxe presente. Claro que eu trouxe chocolate, sei é que ela ia gostar de chocolate. E adiantava trazer outra coisa? Claro que não, eu trouxe chocolate. Então, é, o par, a gravidez, o parto e, e o pós-parto também. Não é pra naquela coisa assim, ai meu Deus, que eu sofro. Não. É. Não. Meu Deus, você vai ter neném, coitada de você. Você vai ficar sem assim, dormir. Eu, eu acho que é justamente isso. A gente quer mostrar que é possível ser bom. É possível ser bom. Não é porque nós somos exceção, não. É porque, na verdade, a gente está tão contaminado, né, que é de tanta informação ruim, mas também porque a gente vem de, infelizmente, um sistema que propaga muita coisa ruim. Né, é o que a gente falou. Então, na, isso, além de tudo, além de levar a informação para você, de você ter a oportunidade de ter informação de qualidade de uma forma muito acessível, eu acho, porque ainda mais que esse... Né? o desconto que a é casa que nem queria que a gente desse, eu tô arrependido, o desconto, desconto de agosto, Demais. Tem de de é quase 30% de desconto. desconto, demais mas é, é, é a gente mudar isso pro mundo, é a nossa filosofia de trabalho também, é mostrar que é possível, porque quanto mais pessoas ficam sabendo e, e sentem, vivenciam isso de uma forma positiva vem veem que é possível, então elas é. começam a propagar informações boas, as coisas boas, Sim. E a gente muda o mundo, né, é isso, com isso tudo. É isso, a nossa ideia é essa, assim. Então, acho que tá oficialmente, né, lançado. Relançado. Relançado, maravilhoso. Foguetado. Foguete não tem ré. Ai, meu Deus, que meda. Com que o desconto. Mera. Então, a gente, a gente não falou o preço ainda. Eu não sei, né, se alguém claro. já escapou, já foi lá pro link da bio, que eu não, vou confirmar se tá aqui no Arroba Instituto Vilamil. Doutora, quer é, se colocar Nós vamos arrumar agora. Mas que nós vamos colocar. Não tiver, se não tiver, vai colocar agora. É, Amanhã vai ter um post, a gente vai explicar tudo é, bonitinho também lá. Mas... É, então, vai ter esse descontão aí de quase 30% até o dia 30 de agosto, 30. com esses dois bônus. Então, o bônus são as 10 aulas que eu gravei. São 13 aulas. 13 aulas. E os 200 reais? Essas aulas sobre a vez, gente. São aulas assim, ó. Você aqui, né? São aulas só de parto. Porque tem a parte do curso que fala de parto, que são aulas maiores. Essa parte com a doutora Ana que gravou. Que são aulas maiores de basicão de parto. Eu gravei micro, que a gente chama de pocket classes. Uhum. Que são aulas curtinhas, pra você ver assim. Sim, é, que, eu quero tirar uma dúvida. Vou é, lá. É, pegar é, e e a, e são assistir. aulas assim. Não é pra se aprofundar, não. São aulas mais. Ih, tem um tanto de pergunta, Deixa né? Deixa eu ver aí a gente vê, fim, não mas dá tempo ainda da gente responder, a gente só vai fechar e terminar de falar do curso e a gente responde, quem quiser pode mandar, tá? nos dois aqui a gente vai responder essas aqui são da dos históricos, é para o outro lado, disso. tá é, então, eu acho que queria muito que vocês aproveitassem esse mês né? com essa promoção para vocês terem informação de qualidade com essa equipe fantástica que é a equipe aqui da Vila e, né, quem não pode vir até aqui vai ter essa chance. Não pode vir fazer os cursos presenciais, mas que tenha essa chance de participar desse nosso curso online e aprender tanto com a gente, tirar suas dúvidas e ter essa experiência de gravidez e de parto e de pós-parto da maneira mais saudável, positiva e prazerosa. Ó. Deixa eu contar. Não, a gente não pode ir embora sem contar. Tem que contar o preço do curso. A gente não falou é, até agora. O preço. Gente, o curso é R$697,00, você pode fazer até 12 vocês terem uma vezes, gente, vocês terem uma ideia, fala quanto que é uma consulta comigo aqui na Vila, você sabe quanto que é? Hoje, acho que eu vou errar se eu chutar, não tenho certeza, eu sei, eu sei que não tô, ah, não vou contar não, gente, o custo é de graça, o custo é de graça, não só pelo preço da consulta da casa, hoje, que é mais do que Você é mais valor. barato que uma o curso consulta. Você é mais também. barato do que uma consulta. E olha que o curso tem todas essas aulas, aborda isso tudo. Quantas consultas precisarem em qualquer para poder abordar isso tudo? Com todos os profissionais, entendeu? Então, é valiosíssimo. O curso hoje é R$ 697. Reais. Ai, Daniela, o já tá na pia do Arrosto do Isso é mil. com um desconto ou sem um desconto? Não, isso é sem um desconto, olha. Tchau, eu tô tô ninguém. Eu, eu isso que a Casey quer me matar agora, sem <risos> desconto. Aqui, eu não quero que você fez isso, Fernanda. Eu fui colocar a Fernanda na descrição. Gente, o desconto, <risos> olha só, o desconto vale por três semanas. Hoje é dia 10, vai só até dia é 31. Pelo de amor de Deus, Deus vocês façam você por, por merecer por esse, desconto. Por esse desconto. Você bagunçou o corretto. Desconto de 200 dia. reais, o curso sai por 497 reais. Se você fizer em 12 vezes, é 49,60 por mês, gente. E você tem acesso por um ano. Tá, tá absurdo, tá de maravilhoso esse negócio, um bora, gente. É um bode. Ah, é um bode, não é nada, um né? Bora, é um bode, é um bode. O pessoal gosta de falar que é uma pizza, eu não gosto de falar pizza, Nem não. pizza, porque é a pizza que eu tô pedindo a pizza em pizza é o dobro disso aí. Eu pedi sexta-feira pros meninos, deu 160. Uma pizza de oito pedaços, mais uma brotinho doce, mais uma cacola. É, ontem eu teve uma promoção, meu pai pediu uma pizza lá. Foi... Do, três vezes foi Que pizza, aí, pizza é essa? Me fala que lugar que você precisa não, não comprar então. lá. Que tá? Casa então, é isso. O link tá na bio aqui do Arroba Instituto Vila Mil. Está na bio do Arroba do Doutora Casa Vila Mil. Estamos aqui conversando os dois. Então, pode ir agora comprar gente... o cupom. Como é que você faz pra poder ter o desconto de 200 reais? Cupom. Você tem que colocar lá e escrever lá. Tem cupom de desconto? Tem uma pergunta lá. É Agosto virula. Tudo com letra maiúscula. Dito Vila com dois L's. Com dois L's. Agosto Vila, tudo junto, tá? Agosto Sim, pode Vila, escrever. que a gente tem um desconto. Pode Quem tiver aqui com a gente, escreve pra nós. Podia escrever, não, quando que a gente quando salvar aqui, a gente escreve embaixo. A gente coloca, ela vai ficar salva nos dois, a gente vai salvar nos dois também? salvar nos dois. A gente vai colocar, mas amanhã a gente vai subir post, isso. A, entrou. A Tainá já colocou aqui, cupom Agosto Vila. Amanhã a gente vai subir um post também explicando tudo bonitinho, mas se você quiser já dá pra ir entrar agora e comprar agora. Com 200 reais de desconto com o cupom Agosto Vila, que só vale até dia 31 de Tá? E a gente se espera lá dentro. E agora quem tiver pergunta a gente tem cinco minutos pra responder. Corre, a gente puxa ali aquela aquele, aquele interrogação ali, que tinha um tanto de pergunta ali. Eu acho que as perguntas aqui são pra Larissa, deixa eu ver. Coco, curso intestino, dois anos, conforto do bebê mais. Ah, porque hoje tem caixinha de histórias do seu pediatra? Uhum. De caixinha de perdão? É, é é, então são para elas. Vê no meu lá. Pode usar protetor diário todos os dias, porque eu tenho muita secreção. Não é bom, gente. O protetor diário, ele irrita a vulva, sabe? Então, assim, absorve a secreção, mas pode dar vulvite ali, pode ficar hiperemiado, vermelhinho. Nenhum ginecologista recomenda isso, já que tá de saber disso. A secreção, gente, eu falo... Perereca é molhada. Nariz tem meleca, olho tem remela, ouvido tem cera e vagina tem secreção. Não tem jeito, não tem jeito. Ó, por isso que... A gente tem que tirar a calcinha e lavar, entendeu? E botar no varal. Não bota no banheiro, não que é feio. Tira a calcinha, lava no chuveiro, e vai no varal e pendura. É isso. A vida... Mas a... Que você deve subir um posto de semana sobre isso? Eu acho falei, que Falei. Não, falei de... Pai, pois é, eu fiz um posto de calcinha. No período feste tem mais secreção. É mais é. desconfortável. O, o, porque de ontem mesmo eu fiz Mas, um sim, uma paciente. Tem que olhar, na consulta. Sabe o é. que eu faço? Eu faço assim, o corpo o né? Aí eu pego a secreção da mulher, você tá isso aqui? isso aqui é a sua secreção, cheira é sua, é a sua prazer é normal, tá? isso aqui não é doença, não é infecção é sua secreção, ela é normal você vai ter a vida inteira É, depois umas vezes mais, umas vezes menos eu vi, tal, eu vi perereca vai, tem meleca e é Quem normal, não, não tem jeito amigo. se tiver fedorenta, se tiver com a cor estranha Aí, a, gente a gente tem que olhar. que olhar, porque às vezes o que você tá achando que é fedor nem é não. Não, é, é cheiro de vagina ah, botão. aí fica botando perfume, botando aquele sabão. Eita, mata, sangue. mata as bactérias, do bem? Aí vem as vaginose, as canas da. Gente, tem cada tipo de bicho agora aparecendo na vagina porque vocês estão matando as bactérias que moram lá. Tem que morar as bactérias na vagina. Volta lá, não vou falar um tanto de coisa. Vou puxar o pra mim, ela tem que cuidar do seu intestino e comer direito flora, também, Você não comer, nada, porque elas comer, tem que ver, tá? Em a comer flora intestinal comidas, a vaginal. Comer as comidas Descasque mais, desembale menos. Comer as coisas que, que vem da roça sem assim, agrotóxico, que cada vez mais difícil, né? Mas tem que. Nós vamos arrumar uma roça pra nós. A Anitta lançou perfume, gente. Não usa. Exatamente. Não use. Por favor. Tá? A Anitra. A Anitta muito tá legal. A gente gosta dela. A tá fazendo aqui. bem falando pra Pedrinho. É, todo não, mundo não Agora vai lá não. e não atrapalha a flora vegetal. Não dá. A gente gosta dela. Mas não. Perfume não. Tá? Eu tô. É. Hum. hematoma subcoriônico. Então, hematoma subcoriônico é o seguinte, quando tá formando a placenta ali no primeiro trimestre, tem que anotar esses temas. Eu printo, deixa eu printar. Ana, Clá Ana Cláudia tá aí? Tá aí na, anota isso aí, passa pra Ana Cláudia, para ela passar pra Laura, <risos> para poder fazer um post lá no meu Instagram. Hematoma subcoriônico é uma coisa que o povo pergunta demais, tem que fazer um post urgente. Hematoma subcoriônico, a gente tem que anotar essas coisas, para ver se a gente, na, na aula se a gente for fazer outras aulas... Porque... Não, e, e teremos. Vamos fazer. Tem que ver as coisas que o corpo mais no pra gente mesmo. poder fazer as aulas. Mas toma segurança é seguinte. Quando tá formando a placenta, até podia mostrar depois um negocinho pra vocês tipo, As células vão... Não dá Essa aqui. Não dá. Eu tenho um livro que eu mostro pras passinhas lá no consultório. Vai invadindo ali, chama-se trofoblasto. Vai invadindo a parede do útero e vai formando os primeiros vasos ali onde vai formar a placenta que na verdade vai chamar trofoblasto. E aí é muito comum um vasinho romper. Esse vasinho que eu rompeu vai juntar aquele sanguinho ali. Aí a gente dá esse nome feio que chama hematoma. Que é um, um, jun, um juntadinho de sangue. Tá bom? E subcorione, porque sub embaixo. corion Embaixo, né? Ali atrás. E corion é essa pelinha que tá ali envolvendo o saquinho do bebê. Então é isso. É tipo, na hora que tá formando o placenta, um vasinho se rompeu. É uma coisa super comum. É, a princípio, a gente não preocupa tanto, a não ser que ele for muito grandão e, tipo, atrapalhar a gravidez toda. Mas é muito comum, gente, muito. Eu trabalho, tenho 19 anos de formato, trabalhei desses 19, sei lá quantos, só fazendo ultrassom. Assim, muitas, muitos dias trabalhando só com cliente de ultrassom, fazendo ultrassom toda hora. Eu vi isso toda hora, toda hora, toda hora, isso é muito comum. E não causa aborto na maioria das vezes, tá? Isso não é uma coisa assim, tenho isso, vou abortar. Ou tenho isso, tenho que ficar de repouso. É isso que eu ia perguntar agora. Porque o que eu tenho de paciente hematoma subcoronônico, tem que fazer repouso, tem que parar a atividade física? Sabe o que eu faço? Quando eu tô aqui e vejo, vejo isso, nem falo com paciente. Falo nada. Nem falo nada, ó. Vida que segue. A mulher chega, continua gravando, não fala nada. Pra mulher não ficar estressada. Puxa, é claro, se for alguma coisa que precisa preciso olhar, eu te falo, mas né, é porque <risos> isso, porque não é... Pergunto minhas pacientes se alguma já teve. Nenhuma, nunca, nem teve. Porque eu nunca falei, ela nem sabe que teve. <risos> Entendeu? Porque, tá tudo bem Porque tipo, mesmo. Assim, isso não vai influenciar Porque em Porque se é uma coisa que precisa fazer se for fazer um aborto, que... não é o matoma subcoriônico que vai definir o aborto. Hum. Se for abortar, abortar tá com ou sem matoma subcoriônico. Entendeu? Pega um livro de, de, de obstetrícia e me fala que matoma subcoriônico é um problema. Me, me acha em um livro, um artigo. Então, tem muita coisa em, em, em, em obstetrícia, gente, que é inventada. É a gente tem que parar com esses mídias de invenção. É medo. De... É. Por isso que a gente tem que ter informação. Por isso que o curso também vem pra trazer informação. De uma forma bem é. legal. Isso vai ter lá em breve também. Não vai? Agora não é, A, gente, a ter. gente tem que parar. Nós vamos gravar novas é. aulas. É. Quem entrar agora vai ter acesso também, é. que... tá gente? É. Hum. A gente vai tem que depois Deus. ter que ir vendo assim, essas coisas, essas marcar. dúvidas assim, mas Essas tretas, assim, essas coisas que o povo... Que, é que repete muito, né? Essas coisas repetem. É. É, não, essas vocês já sabem. E as meninas também que ajudam a gente aqui. É, ó. A ah, Tainá já tá falando: formação é poder, é isso aí. É, Tainá. Teremos. E, gente, é o que a gente falou. Então, eu tô lá no curso também. Tem consultoria e alentamento, tem a Físio. Então, é. outras perguntas e também, se vocês forem mandando, né, é, dentro do que já tá lá, a gente pode responder, mas a gente pode produzir conteúdos mais completos também, tá? Então, além das lives. Carlos Grom, maravilhosa! <risos> Parideira. Certo, mais pergunta. Acho que tem uma pergunta aqui só é. sobre medicamento durante a gestação. Sertralina. Doutora, me responde, posso engravidar? Sertralina pode? Gente, tá, Zodona, vai me deu dúvida. Eu tenho que dar uma olhada, Zodona. Não tô lembrando. Traz o dono tenha que dar uma checada, tá? Não tô lembrando aqui, não. Tem muito tempo que eu não, não olho o se seu trasodon. Certo? A linha é tranquilaço, assim, super de boa. Tem tenho muitas que Tem um pouquinho aumento de risco do BBT TACPNEA tá, transitória nascer. TACPNEA tá, transitória é uma coisa que o BBT fica virando rápido. E ele tem que ficar no CTI em torno de 24 horas. Mas esse risco é muito baixo no psiquiatra em geral. Te explica esse risco. Se precisar, se puder, ele suspende no fim da gravidez. Ele vai pesar o risco-benefício em relação à depressão. Tá, é, traz agora negócio, você me pegou, tá? Eu tenho que, eu não sei te falar de cor, não, eu tenho que dar uma estudada. É, eu acho que não. Não tô me lembrando, acho que eu nunca, nunca, um paciente me usou, não. É porque as coisas mudam muito em medicina, sabe? Às vezes tem coisas que não tinham estudos, de repente surge um estudo e aquele medicamento começa a ser liberado. Então, assim, até esse momento eu, não, eu, eu nunca usei. Mas se um paciente me perguntar, eu falo, peraí, que eu vou dar uma estudada. E às vezes eu estudo, na hora eu abro, abro, abro os artigos, estudo junto com o paciente e respondo. Eu ligo pra algum médico, pergunto se ele já, já estudou aquilo. Mas assim, tra até o momento, não. Eu tenho que revisar. Isso, isso é uma coisa legal da gente falar, porque é, tem muito esse negócio de medicamento, às vezes. né Não sou médica, tá gente? Mas eu sei, <risos> que minhas pacientes também perguntam, falam que estão tá usando. Eu pergunto o que, que tá usando, porque tem interação droga nutriente é. também, que a gente tem que saber. Sim. Mas é, é muito difícil fazer isso tudo em grávida com medicamento, por exemplo, né? Então, às vezes, você tem uma informação inicial que o medicamento não pode, e aí, às vezes, alguém né conseguiu, saiu isso então agora pode, né? Ah, mas antes por é. agora pode? Por é porque isso? Porque antes a gente não tinha informação. Por segurança, a gente não vou indica, dar, Vou dar um né? exemplo. Não eu tenho enxaqueca, todo mundo sabe, né? Que eu tenho enxaqueca. Primeiro, assim, e aí, eu tomo um medicamento na crise que chama Sumax, que é sumatriptano. Tem o Sumax que, e tem a família Sumax, sumatriptano, triptano e tal. E nenhum deles era liberado na gravidez. Ai, minha primeira gravidez, eu, primeiro, eu, eu tenho crise só na primeiro trimestre. Quando eu fiquei grávida quatro, quatro vezes, eu sei como é que é. No primeiro trimestre, muitas mulheres têm esse padrão. 80% das mulheres assim, tem esse padrão. Tem crise no primeiro trimestre, quando flutua o estrogênio. Depois o estrogênio sobe, fica alto, fica estável. Sim. E aí, prim, primeira gravidez, pronto-socorro. Ficava pronto-socorro no primeiro trimestre, vomitando, babando e tomando medicamento na veia. Porque não podia somar, somar. Segunda gravidez, mesma coisa. Terceira gravidez foi liberada. A neuroquésia, saiu o estudo com Sumax da gravidez. Categoria C. Falei, tô dentro, amiga. Tô dentro. Na mesma hora. Funde... Gente, imagina. Começou a dozinha. Sumaxinho feliz da vida. Só que, por outro lado, o que aconteceu? Na minha quarta gravidez, vonal... Hum. Caiu vonal. E aí, eu... Uh. Porque Ai, eu, eu não posso na plazil. Eu tenho feito experimental com plazil. Então, assim, todos os gravidez, Eu vou na de barra da língua, ó. Uh, uh, uh, uh. E também aquele ranitidina. Plazia. Uhum. Ranitidina é tudo de bom, gente. Eu, eu tenho uma na gravidez que o dragão morava aqui na minha O um dragão... Vua, cuspindo fogo. Eu, eu, assim, gravidava eu comprava, assim, uma, um estoque de ranitidina, assim, no meu guarda-roupa. Que já... Um de manhã <risos> e um de noite, todo dia. Só que aí saiu a nitidina. Então na minha última gravidez não tinha, eu não, não, tinha nitidina, amiga. Então eu não podia comer. Eu, não, eu tinha medo de comer, porque ia sair um dragão. Eu, no, comer, no primeiro trimestre eu vomitava. E no final... E depois eu não podia comer porque tinha azia. <risos> Clássico. Eu quem quem já passou passou por isso com a já tinha assim, aquele aço, assim, Quem ó. já passou por isso? Meu Deus, queimava a minha língua. Até pelo nariz saia aquele fogo, assim. <risos> Entendeu? <risos> Aí vem pra NUT que a NUT te ajuda. Eu não prometo resolver 100%, não, mas ajuda, tá? Sabe a bicarbonato? Thayna... Bicarbonato tervecido assim, é. de mim, assim, ó. Eu comi ali A Tainá falou que o medicamento que teve da pergunta lá ah, não tá razão. teratogênica. Mas depois vai ter um post mais completo, porque justamente precisa estudar um pouco mais pra gente poder falar melhor sobre isso. Então, teremos post em breve aqui na, na Vila, na casa. Acabou Pronto, sim. né, gente? Vamos terminar, senão o Instagram corta. É, tem que terminar. Vai a gente. gente, então vamos terminar. Agradecemos muito a vocês. Peço e compartilhe essa live. Vai ficar salvo aqui também no YouTube. E compartilhe também o projeto 12 Meses aí com os amigos de vocês, né, com esses bônus especiais aí nesse primeiro mês. E um grande beijo. Beijo, até a próxima. Esperamos vocês no projeto 12 Meses. Tchau, tchau. tchau. tchau.